está muito clara mas já dá para fazer aqui algo semelhante tá? então fizemos aqui essa borda vou só fazer aqui um gron rapidinho vou reduzir esse tamanho que eu acho que ficou muito grande agora está melhor próximo passo então é fazer essas partes aqui que seria essa torneira na torneira eu faço o mesmo procedimento seleciono os polígonos, dou um grow, deletamos, selecionamos as bordas aplicamos uma extrusão depois um spherify e assim por diante, é tudo repetido na verdade o que eu estou fazendo aqui eu já fiz anteriormente convertemos então como de Table Poly vamos retificar essa borda aqui retifiquei a borda perfeitamente agora eu vou fazer mais ou menos aquele desenho da torneira ali então vamos pressionar o botão Shift e descer um pouquinho essa seleção vamos pressionando o Shift para poder criar uma extrusão aqui aqui eu já vou fazer como se fosse a curva da torneira e já vou aumentando um pouquinho também essa tubulação e aqui eu vou fazendo os ajustes, vou rotacionando, extrudando, aumentando aqui o tamanho do modelo E vejo que a é torneira que ela já está começando a aparecer, tá? Aqui a imagem de referência ela acaba tampando um pouquinho Mas dá para vocês notarem bem direitinho o que, que está acontecendo aqui Isso aqui é passível de alteração, depois nós podemos voltar, por exemplo, selecionando aqui essa parte E aumentar, reduzir e assim por diante mas eu vou deixar da forma que está, por enquanto vai ficar assim o próximo passo então é subir essa torneira aqui, como vocês podem ver não é difícil, o mesmo procedimento é repetitivo aqui a alteração, então aplicamos aqui uma extrusão aplicamos um Spherify em seguida convertemos com o poly Poly. aqui eu só vou converter com o botão direito do mouse e um detalhe importante aqui aproveitando essa videoaula todas essas alterações que eu estou fazendo aqui eu tenho atalhos dela inclusive tem uma videoaula lá no nosso site que é somente sobre atalho na verdade não é um vídeo, é um artigo mas eu explico bem detalhadamente como você pode criar e editar os seus atalhos e assim você pode converter os seus objetos apenas com um clique quando eu uso o painel aqui é porque tem muita gente que está começando agora então se eu não mostrar indo aqui com o mouse em cada um desses botõezinhos se eu não ativar o alinhamento, por exemplo, através do botão Align, se eu simplesmente vir aqui no atalho e já ativar, a pessoa não sabe o que aconteceu, então venho aqui no botão Align, alinho para vocês verem todos os passos aqui da modelagem, então continuando mais uma vez vamos aqui fazer essa parte de cima da torneira, Tá? vou fazer aqui, vamos aumentar um pouquinho, puxamos para cima, reduzimos de novo, vamos fazer aqui agora como se fosse um desenho de uma gota, vou fazer aqui um aumento primeiro, essa parte aqui vai sair uma, uma mangueira né reduzimos um pouquinho reduzimos mais um pouquinho e agora é só essa parte de cima aqui para poder finalizar então vamos reduzir mais aqui consideravelmente o tamanho do modelo e vamos fazer esse suporte aqui desse chuveiro vamos só fazer um detalhezinho aqui pequeno ok Nessa parte aqui eu já posso aplicar um cap Inclusive eu vou reforçar essa borda aqui já de uma vez Eu já sei que eu vou precisar aplicar no um Turbo Smooth nessa parte Então selecionei a borda para isso Vamos aplicar um Collapse Para poder fechar essa borda Veja que a torneira já está aparecendo Ah Daniel, o modelo está quadrado E agora como que eu faço para resolver um modelo totalmente quadriculado? É só selecionar o elemento, o botão 5 do teclado, tá o atalho aí e clicar no botão Auto Smooth. Quando vocês visualizarem. O modelo ele vai estar suavizado. Como acontece lá com o metal. Esses parafusos que ocorrem aqui. Esses detalhes aqui. Essas, esses chanfros aqui. Vocês podem fazer posteriormente. Por exemplo. Eu vou pegar essa peça aqui. Vou selecionar. Vamos fazer um Connect. Arrastamos o Connect aqui para cima. Para essa área. Fazemos aqui um Ring. Control Polygon. E depois um Extrude. E eu posso ajustar aqui para poder fazer esse mesmo desenho observem aí que já ficou bem parecido agora eu aplico a nossa ferramenta Symmetry mais uma vez e a simetria ele já vai levar essa informação lá para o outro lado para a gente então continuando aqui agora vamos fazer essa saída aqui tá? que é essa saída da mangueira então primeiro eu seleciono o meu modelo aqui eu vou converter como editable Poly para juntar a simetria selecionamos essa lateral aqui do modelo eu quero fazer uma saída mais ou menos nessa parte aqui eu vou começar chanfrando essa linha eu acho que vai ficar melhor Chanfrei a linha e aumento ela um pouquinho selecionamos os polígonos e removemos vou fazer aqui um spherify nessa seleção para poder deixar arredondado aqui essa borda converto novamente com editable poly e vamos fazer aqui esse formato bem orgânico da torneira então fazemos aqui uma extração reduzimos o tamanho eu acredito que Seja bem próximo, vamos fazer aqui mais uma vez. Aqui está bom. Vou selecionar essas edges aqui, vamos puxar um pouquinho para cima, só para deixar mais arredondado aqui a topologia. E aqui também eu vou puxar essa parte de cima aqui. Vamos puxar um pouquinho para baixo. E assim tá bom. Eu acredito que assim passa. Então, continuando aqui, se vocês quiserem fazer mais detalhes, é só continuar fazendo aqui as extrusões, reforçando as quinas como eu já mostrei para vocês, vou dar um colapso aqui para poder fechar essa borda essa parte de cima aqui, esse desenho aqui que vocês estão vendo ele, eu vou fazer através de um objeto separado eu vou começar aqui, pode ser através de um próprio box só para vocês perceberem que eu vou fazer um box aqui pela vista top, botão T fazemos um box aqui mais ou menos centralizado com a nossa peça vou usar a ferramenta Align mais uma vez eu usei o atalho Alt A tá? só para vocês alinharem aqui com o botão Align alinhamos lá em cima na nossa peça veja que o alinhamento ocorreu perfeitamente convertemos como o é Poly vou fazer um Connect aqui no meio do objeto para poder remover a metade dele e com a outra metade eu vou fazer essa modelagem lá na vista Front, botão F3 vou fazer aqui algo bem próximo Observem que a referência ela não está batendo muito bem com o nosso modelo. Eu Vou voltar aqui no modelo e vou fazer esse ajuste de altura. Vou deixar um pouquinho mais baixo. Também vamos ajustar aqui a dimensão. Aqui está bom. Movemos essa peça para baixo novamente. E através dessa nova peça, esse box, eu vou fazer a modelagem. Então selecionar a borda. Vamos lá na vista front para a gente poder ver o que está acontecendo. Vou puxar e rotacionar um pouquinho. Veja que eu rotacionei essa peça Mais uma vez puxei Rotacionei Puxei Aqui eu dou uma parada tá? Só para vocês verem que eu vou aumentar um pouquinho o tamanho da peça Posso dar um cap aqui Fazemos aqui um bring Um connect Bem no meio chanfrado aqui Vou fazer uma extrusão dessa parte Antes de fazer uma extrusão vou fazer um chanfer Para poder separar essa linha central Aqui já está legal, tá bom? Agora sim Pegamos esses pontos de vértice Vamos movê-los para baixo Selecionamos esse polígono Somente um deles Aplicamos um extrude E vejam que agora eu vou fazer aquele suporte ali tá? Um suportezinho bem simples também Então vamos remover essa borda Para poder ficar mais fácil Já vou puxar o suporte para a posição final Digamos assim Que é onde ele vai ficar paradinho ali na posição Então vou deixá-lo mais ou menos nessa posição aqui damos um cap, agora sim, eu vou na parte central dele aqui, através de um connect, eu vou ajustar mais ou menos aqui a altura dele, então fazemos esse ajuste, vou fazer aqui mais um connect, agora vou utilizar inclusive a ferramenta do Graphite Modeling, que é uma ferramenta que agiliza muito, vou utilizar o Shift Loop, então pressionando o botão Shift, vamos clicar aqui sobre essas linhas, e ele já vai fazer uma curva para a gente, não vai ficar 100% perfeito, mas nós podemos fazer alguns ajustes uma vez feito isso vamos só ajustar aqui agora para dentro um pouquinho, está muito fora aqui eu acredito que esteja bom vamos usar a ferramenta simetria mais uma vez, então vamos lá em symmetry em symmetry fazemos um flip então fizemos aqui a primeira simetria convertemos como editable poly aplicamos mais um symmetry agora em outra direção e vejo que o suporte já está pronto uma vez feito isso, posso convertê-lo como editable Poly. Removemos essa linha central aqui. Eu vou dar um duplo clique nela e Ctrl Remove, para poder remover a linha completamente. E para finalizar, aplicamos um Turbo Smooth. Turbo Smooth vai fazer com que essa peça fique mais arredondada, mais orgânica aqui, do mesmo formato que nós temos ali no desenho. Esse chuveirinho aqui, essa parte do chuveirinho, com esse suporte onde pega aqui no chuveirinho, enfim... Toda essa parte aqui ela é bem fácil de fazer e pode ser feita com o mesmo procedimento. Então veja que eu vou criar aqui um cilindro. Inclusive aqui eu poderia criar até com essa base aqui, mas eu vou criar com um cilindro novo. E assim vocês vão perceber melhor o que, que vai ocorrer. Então vamos centralizar as peças primeiro. Posiciono aqui do lado. Vou aumentar o radius dela e a altura vou reduzir. Convertemos como editable Poly. Vou começar aqui com um Extrude depois reduzimos o escalonamento faço mais um extrude reduzimos o escalonamento fazemos mais um extrude aqui reduzindo o escalonamento agora eu vou fazer um inset depois um novo extrude depois um novo inset aqui só para reforçar essa borda mais um inset e um collapse posso deixar assim por enquanto já vou fazer o desenho aqui os detalhes dessa peça então começo aqui fazendo um chanfro vamos chanfrar essa edge primeiro depois eu seleciono esses polígonos através de um ring fazemos um extrude ou melhor aqui no caso um bevel bevel local normal ele vai fazer esse formato aqui como se fosse uma borracha vamos deixar mais ou menos nessa altura aqui, tá bom aqui tá ok, eu acredito que esteja bom vou fazer aqui só um reforço nessas edges então vamos pegar a ferramenta shift loop mais uma vez eu vou fazer aqui um connect fazer aqui bem próximo da borda Na parte de baixo aqui Eu vou também aplicar um inset Mais um inset e um collapse Poder fechar essa topologia okay. Essa parte aqui Ela pode ser representada através de um, um cilindro Aplicado um modificador band Então vamos criar aqui um cilindro Criamos um cilindro básico Adicionamos segmentos a esse cilindro Vamos lá no modificador Bend. O modificador está logo abaixo aqui na letra B. E fazemos aqui o ângulo dele. O ângulo que seria 90 graus, que é o ângulo ali da, da peça. No caso, menos 90 para já deixar na posição. Eu vou fechar um pouquinho aqui através desse gizmo também. Então veja que eu vou só deixar um pouquinho mais fechado. Aqui eu acredito que até através do limite vai ficar melhor. Vamos adicionar aqui o limite limite básico, ok posso converter como é de table poly posicionamos a peça através do alinhamento botão Alt A e agora é só trabalhar o escalonamento da peça vejam que o, o efeito de torção dessa peça que ele vai acompanhar mais ou menos o desenho ali como nós podemos ver se eu quiser aumentar aqui esse efeito de torção nós vamos trabalhar aqui a movimentação do elemento porém com constraints normal habilitado aqui então construir Normal vai aumentar ou reduzir aqui a espessura da peça feito isso eu posso já remover esse polígono aqui da base também vou remover essa parte de cima aqui fazemos um alinhamento melhor aqui com essa parte e agora eu vou juntar essas duas peças vamos fazer para isso então o um botão Itach juntamos as duas partes selecionamos as bordas e damos um Bride para poder unir aqui a parte de baixo, a parte de cima. Vejam que essa parte aqui do suporte, ela não está pegando direitinho da forma que nós gostaríamos. Mas como eu falei para vocês, nós vamos voltar aqui e editar essa parte depois que esse suporte estiver pronto. Então vamos continuar aqui no suporte. Vou fazer aqui só um alinhamento um pouquinho para fora. Que está bom. Agora fazemos aqui uma extrusão. Fazemos um alinhamento no eixo X. Eu vou deixar bem alinhado fazemos mais uma extrusão e um CTRL POLYGON um EXTRUDE, local normal OK removemos essa borda continua aqui a modelagem então vou fazer aqui essa parte de fora agora vamos fazer aqui algo bem parecido com isso como eu falei para vocês já eu gostaria de fazer esse modelo bem detalhado da forma que ele é mas deveria ser um curso, não dá para ser um tutorial no tutorial eu vou passar uma base e aí se vocês quiserem avançar um pouco mais nós temos cursos lá no nosso site ou você tem um pouquinho de paciência aí para poder fazer esses detalhes a mais na peça por exemplo aqui nesse puxador vocês vão ver que ele tem aqui uma leve uma leve deformação um modelo um pouquinho diferente então voltando aqui na nossa peça vou excluir esse outro lado aqui para poder continuar a modelagem então selecionamos toda essa parte removemos Aqui eu já posso fazer a saída da mangueira Vou fazer aqui um redimensionamento Aqui eu acredito que esteja bom E depois, como eu já falei para vocês, nós vamos fazer aqui alguns ajustes Vamos deixar aqui um pouquinho maior Observem que eu tenho um pontinho perdido aqui, pontinho de vértice Eu vou remover esse ponto Isso aqui provavelmente aconteceu na hora do nosso symmetry eu vou deixar da forma que está só para a gente poder concluir o nosso estudo então como eu falei para vocês agora eu vou fazer aqui a edição desse suporte eu quero que esse suporte ele fique bem encaixado aqui na minha peça eu vou fazer aqui o um encaixe perfeito agora vejam que já fica mais fácil até de ver aqui o que, que está acontecendo vamos reduzir agora a distância dessa peça reduzimos mais uma vez e reduzimos a altura. Ela não precisa ficar tão alto. O próximo passo é aplicar o Symmetry. Antes de aplicarmos o Symmetry, eu já vou consertar aqui essas curvas. Então, vamos fazer aqui umas curvas mais suavizadas. Vou aplicar um chanfler aqui para isso. E aumentamos o tamanho da curva. Ok. Aplicamos agora o modificador Symmetry. E o Turbo Smooth que já está acima aqui, já aplicado a peça. Para finalizar aqui, falta a mangueira e também esses ajustes aqui, essas válvulas, né? Então a mangueira é bem fácil, bem simples de fazer. A mangueira eu vou fazer usando a spline ou a linha. Vamos lá na vista front para isso. Vou apertar o botão F3 para vocês verem. Eu vou começar aqui criando uma linha com a curva. Então, fazemos aqui uma linha. Ela vai finalizar mais ou menos aqui abaixo. E aqui eu faço o encaixe dessa linha. Depois eu posso voltar alterando essa linha aqui através das curvas. Fazemos aqui alguns ajustes, não precisa ficar perfeitinho então. E agora eu vou editar essa linha. Então vamos aqui em render, enable em render e enable em viewport. E a linha passa a aparecer aqui para gente como se fosse essa conexão ou essa, essa mangueira aqui de, de metal. Vou deixar a linha aqui nessa posição mais ou menos. Depois nós podemos ajustar ela um pouquinho para trás, porque eu sei que ela tem que ficar atrás da banheira vou deixar a linha mais ou menos aqui nessa altura primeiro só para a gente poder avançar um pouco mais então aqui já está bom vou fazer aqui uma curva de bezier também fazemos aqui um bezier agora sim rotacionamos essa curva vou deixar aqui nessa posição certinho aqui também nós vamos fazendo alguns ajustes essa parte que eu vou descer um pouquinho fazendo aquele efeito do fluxo da mangueira é que eu vou excluir essas curvas de bezier mais abaixo tá? só para ficar mais fácil aqui até da gente pegar aqui essa essa curva vamos aumentar o escalonamento e aqui tá bom vou deixar a mangueira dessa forma daqui a pouco a gente volta alterando ela se for necessário tá bom vamos lá Tá faltando aqui, como eu falei para vocês, esses reguladores aqui, ou esses registros. Para poder fazer os registros, nós podemos usar aqui a mesma ideia que nós criamos aqui na parte dessa base. Então eu vou criar aqui um box. Podemos criar um box do formato cubo. Vou aplicar o um modificador Turbo Smooth a ele. Convertemos como Editable Poly. Vou adicionar aqui dois segmentos. Convertemos como Editable Poly agora. A essa esfera que nós acabamos de criar removemos parte dos polígonos aqui inclusive eu tenho que remover mais vou fazer aqui um CTRL Z para isso removemos toda essa área fazemos uma extrusão e reduzimos o tamanho deixamos mais esférico através do Struify essa borda aqui ela vai ficar mais esférica vamos controlar aqui também essa borda para que ela fique bem retinha e agora fazemos mais uma extrusão observe que aqui ficou muito pequeno então vou aumentar mais agora sim ficou bacana reduzimos essa área aplicamos o modificador symmetry modificador symmetry com flip convertemos como editable poly eu vou fazer um chanfro aqui no no meio do modelo vou aplicar um chanfro aqui só para deixar mais arredondado e observe que já tem um erro aqui na topologia esse erro aqui está acontecendo por causa da simetria A simetria por algum motivo ela está gerando esse erro então já vou reduzir aqui vou remover, na verdade esses pontos de vértice removemos todos eles aplicamos um novo chamfer vou aplicar o chamfer aqui mas está dando erro então vamos fazer aqui um belts aqui ainda tem mais um pontinho a ser removido aqui também aparentemente aqui os pontos foram todos removidos perfeito vamos fazer agora um chamfer Chanframos tudo ok agora em volta a topologia está ok e o próximo passo, como vocês podem ver esse objeto já está com o ponto central bem alinhado vou aplicar a simetria mais uma vez vamos lá em Symmetry aplicamos agora um Convert to Editable Poly vou fazer aqui a simetria mais uma vez, vamos aqui em Symmetry essa simetria eu vou rotacionar ela a 90 graus com a ajuda da nossa ferramenta Snapdouble 90 graus aqui exatos ou 45 na verdade, tá? para poder fazer aqui o ângulo de simetria aplicamos mais um symmetry vamos aplicar agora mais um symmetry em seguida fazemos esse symmetry como flip vamos ver aqui qual que é o eixo que nós precisamos o eixo Y no caso convertemos como editable poly removemos essa base aqui através do control polygon ground e remove e agora é só fazer a extrusão aqui da mesma maneira. Fica bem fácil e bem repetitivo aí, como vocês podem ver. Vou aplicar um Spherify só para esferizar essa borda. Converto como Editable Poly e alinho aqui através do escalonamento. E aqui eu vou só fazer um detalhe, tá? Um detalhe bem aleatório, não precisa ficar exato ali como na imagem. A não ser que vocês queiram fazer exatamente como na imagem. Mas não precisa ficar aqui no caso. Rotacionamos essa imagem agora 90 graus, reduzimos o escalonamento, posicionamos no local, vou fazer o posicionamento dela aqui quase que no meio dessa peça certinho. Posso deixar aqui, tá bom. Nesse caso do regulador, se eu quiser aumentar o tamanho dele, vocês já sabem que nós temos a opção de normal para poder aumentar aqui a espessura da peça. Copiamos essa peça para o outro lado vou copiar aqui para a nossa esquerda vou deixar a rotação dessa peça levemente diferenciada para não dar aquela impressão muito perfeitinha, muito simétrica das peças então, vamos deixar aqui levemente rotacionadas pego todo o modelo e posiciono no local, então vamos posicionar aqui agora acima do local vamos trabalhar o escalonamento que ele vai encaixar aqui perfeitamente acima da banheira aqui eu Acredito que esteja já legal E por fim, como eu falei para vocês, agora é só ajustar aqui a mangueira Vocês podem colocar a mangueira bem encostadinha aqui Nessa parte da, da porcelana, da louça, né? Não sei exatamente qual é o material desse tipo de banheira, mas... Aqui é um material bem bacana, como vocês podem ver Nessa parte aqui também tem um regulador vocês vão ver que tem aqui um regulador, como se fosse um regulador principal da torneira. E esse regulador aqui eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Eu quero ver se a criatividade de vocês está boa aí. Então, geramos aqui nosso modelo. Mais uma vez, aprendemos um pouco mais sobre modelagem. Vou só aplicar um material aqui, base a esse objeto. Aplicamos aqui a todo o nosso objeto. E assim finalizamos mais uma modelagem. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Não se esqueçam, tá? Cliquem aí no inscrever-se para poder ajudar o nosso canal e assim nós vamos publicar mais conteúdos como este. Não se esqueça de ativar as notificações para poder receber as nossas videoaulas e também deixar aquele likezinho maroto para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais e mais. No mais, eu deixo um grande abraço a todos e até a próxima videoaula aqui no site GFX Total.